Você está procurando um cardápio low carb para emagrecer rápido? Então, fica comigo até o final do vídeo que vou te contar tudo o que você precisa saber para começar a perder peso com a dieta low carb. Agora, se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não sabe o que é low carb, vai aqui nos cards e assiste primeiro o vídeo onde explico tudo. Depois volta para esse, ok? Olá, seja bem-vindo ao canal Reconquistando Meu Peso. E antes de irmos para o conteúdo deste vídeo, se você gosta de receber dicas e receitas para emagrecer, e ter uma vida mais saudável, já se inscreva no canal e ative o sininho. Pois assim, quando eu postar um vídeo novo no canal, você será notificada pelo YouTube e não perderá nenhum vídeo. Já deixa seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal, pois se você não interagir no YouTube, entende que esse vídeo não é relevante para você. Sendo assim, não te notificará de novos vídeos, agora bora para o vídeo. Existem muitas maneiras e estratégias diferentes para aplicar a dieta low carb, Além de uma dieta muito popular, há vários estudos que demonstram ser eficiente para a perda de peso, além de favorecer e melhorar a saúde. Nesse vídeo darei dicas para montar seu cardápio seguindo uma dieta com baixo teor de carboidratos que fará com que você emagreça mais rápido. Evite os alimentos industrializados e processados. Esses alimentos são os grandes responsáveis pelo ganho de peso. Além de estarem diretamente desligadas às principais doenças, pois nosso corpo não foi feito para receber essas verdadeiras porcarias que encontramos nos supermercados. Você precisa priorizar alimentos de verdade, como carnes que são ricas em proteínas. Inclua também gorduras naturais, como do azeite de oliva, ovos, queijos, frutas low carb como abacate, coco, castanhas e nozes, entre outras. Você pode achar estranho eu falar para você ingerir gordura para emagrecer. Mas acredite, gordura natural não vai te engordar. Pelo contrário, ao consumir mais gordura natural, proteínas e fibras na sua alimentação, você ficará saciada por muito mais tempo. Logo, verá a diferença nas medidas. Quais alimentos você não deverá comer? Você não deve comer açúcar, nenhum tipo, inclusive o mel, viu? Óleos vegetais como soja, canola, milha, etc. Acredite, esses óleos são um verdadeiro veneno para a nossa saúde pois passam por milhares de processos até chegarem na sua mesa. Passe longe também das massas. Elas são cheias de carboidratos e amido. E são as principais vilãs quando o assunto é emagrecer e qualidade de vida. Bebidas zero light, como sucos e refrigerantes. Vegetais ricos em amido Quem tem muito peso a perder, devia evitar inclusive alimentos que são comida de verdade, mas também são ricos em amido. Como a batata, batata doce, inhame e mandioca, inclusive tapioca. Uma dica: evite tudo que cresce debaixo da terra. Quando chegar no seu peso desejado ou próximo dele, pode começar a comer novamente esses alimentos aos poucos. Agora veja os alimentos que você pode comer à vontade: carnes de todos os tipos, peixe, crustáceos, frango, porco, boi, de preferência sem temperos prontos. Agora lembre-se: salsichas e nuggets. Não são carnes e são cheias de amido Vegetais pobres em carboidratos Como alface, rúcula, agrião, escarola Endívia, couve, repolho, espinafre Abobrinha, brócolis, tomate, cebola, alho Pimentão, alcachofra, chuchu, aspargo Palmito, rabanete, pepino Berinjela, quiabo, vagem, couve-flor e por aí vai Ovos Esse alimento realmente é maravilhoso e é o segundo melhor alimento do mundo, perdendo apenas para o leite materno. Então use sua criatividade e coma muitos ovos. Frutas, com baixo carboidrato, como coco, abacate, morango e outras. Nozes e sementes, são bem-vindas. Dê preferência para as castanhas do Pará, amêndoas, pistaches, macadâmias, linhaça e chia. Gorduras naturais, são a base de uma alimentação saudável de baixo carboidrato. Ótimas fontes de gordura são a manteiga, azeite de oliva, banha de porco, óleo de coco, são ótimas opções para manter o consumo de gorduras alto. Use ensaladas, refogue vegetais e frita e carnes. Veja o que é melhor para você. Já sabendo a quantidade de carboidratos líquidos que você deve consumir para chegar no seu objetivo, é bom analisar a hora de montar o cardápio, se você tem restrições alimentares como alergias e intolerância a algum alimento para fazer as devidas substituições. Agora vejo algumas ideias para você incluir no seu café da manhã. Ovos fritos, mexidos ou cozidos, bauru sem pão, que nada mais é que uma fatia grossa de moçarela frita, em uma panela antiaderente, uma fatia de peito de peru ou presunto, tomate fatiado e orégano. Essa opção é ótima no caso de quem toma café fora de casa. Peça para tirar o pão do sanduíche. Feito na lanchonete ou o café onde você frequenta. Você terá um delicioso bauru sem pão. Creme de abacate. Meio abacate batido com uma colher de nata ou creme de leite. Óleo de coco ou leite de coco. Pode colocar adoçante a gosto e uma ou duas colheres de limão caso queira. Café com nata ou creme de leite. Misto quente low carb. Bata duas colheres de requeijão com um ovo e uma colher de chá de fermento em pó. E coloque essa misturinha na frigideira untada com azeite de oliva. Vire dos dois lados e coloque o recheio que quiser. Bolo low carb. Feito com 3 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar, 2 colheres de sopa de leite de coco, 1 ovo, 2 colheres de sopa de nata ou creme de leite sem soro, 1 colher de chá de óleo de coco, 25 gotas de sucralose e 1 colher de chá de fermento. Misture os ingredientes líquidos, depois coloque o coco ralado e o fermento. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e 45 segundos. Desenforme o polvilho com canela em pó e está pronto. Rolinha de presunto e queijo. Para os momentos que não dá tempo de comer em casa e é difícil encontrar um baúro sem pão na padaria. Vale a pena pedir algumas fatias de queijo e outras de presunto ou peito de peru. Enrolar e mandar ver. Dicas de lanche low carb. Azeitonas, pepino em conserva, salaminho ou ovinhos de codorna são petiscos ótimos para um lanche. Coco em pedaços. É uma boa dica low carb de lanche para quando dá aquela vontade de comer uma fruta. Aqui vai algumas bebidas que entram na low carb. Água com ou sem gás, água com limão, café puro com adoçante, chás. Evite. Refresca em pó. Água de coco, suco de frutas que não são low carb, leite, seja em pó integral desnatado. Veja alguns adoçantes que entram na low carb. Aspartame, sucralose, sacarina, ciclamato, estévia, xilitol, eritritol. Ufa, acho que agora você já tem uma ideia para fazer um cardápio low carb, para emagrecer rápido. Caso tenha interesse em saber ainda mais sobre a dieta low carb e seus benefícios, vou deixar o link de um vídeo aqui embaixo na descrição que te ajudará ainda mais a alcançar seu objetivo de emagrecer e ter uma vida mais saudável espero que tenha gostado do vídeo se gostou, compartilhe e deixe seu like pois é muito importante para mim beijos e até o próximo vídeo